Como ter meter prazer inserir o dedo indicador de forma leve na zona anal. aí o que é? Estou no meio? Hoje só o fala do para mais um videozinho. Ei, ainda estou com medo dos das algas. Vamos experimentar a algas. Ei, caralho, ah, assim está melhor, mas acho que fica melhor sem óculos, não é? Não. Sim. Ei. Ah, melhor, assim está melhor. Aqui aqui Miguel, já para o vídeo, vejam boas. Só para o vídeo iremos fazer o desafio de 5 segundos e como é que é o desafio? Basicamente a Márcia está atrás da câmera, fazendo... não sei nem fazer a ideia, mas. E ela tem 5 perguntas para cada um e nós temos que responder às perguntas em 5 segundos. Se falharmos, vamos ter que cobrir a cara do outro com fita cola. Nós vamos ficar muito lindos, só se acertarmos todas é que vai ficar. Miguel, podem ir para o vídeo? Bora. Faz assim. para o vídeo. Três cores começadas com a letra B. Uh. Sei lá, cores! Sei lá! Não Acabou. é falhou e vai levar aqui! Okay. Vai, fica parado, fica parado, fica parado! Não me dê as respostas, Sei! Tira o cabelo da <laughs> hey, É sério? Logo assim? Logo assim? É é é que é é sério? É. Pronto, tá bem! É. Ah, que fraseira! Ah! É. Ah, tem uma estica Ah, tem uma estica nariz! Ah, ah caralho, não vou tá, tá. ah, não vou tá. ah, faltar. Tá. Abre é disso? Muitozinho, muitozinho. 3 ah, hum. comidas portuguesas. Françazinha, uh, pescada à poulveira e feijoada. Acertei. Acertei. Feijol ou não é o Brasil? Não. materiais de matriões, construção. Descimento, tijolo, tijolos ou caralho e sei lá, uma pequireta. Tem. Tá. Fez que é? Uh -huh. Tijol, é Como é que é? Tijolou, tijol. Tijol, tijolo. É mais, é mais comum. pica picareta. <risos> três comidas de Natal. Coru, uh, bacalhau, camarada. Uh -huh. <risos> Easy, mulher! Três palavras em espanhol. Uh, la conchita é tua madre. São mais que três. Não, deixa <risos> duas. Não, tu puseste duas. Não, la conchita é. De... Lá Pronto. Uh.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 Nada! <risos> isso é a, a pior profissão do mundo é ser professor de natação. Elas perdem os todos os outros, nada. E aí? Três esportes aquáticos. Três quê? É? Esportes aquáticos. Uh, natação, aquapol, aquece que se chama... E... e? surf. Yeah. Ei, e aí é. de canoagem, bodyboard... E aí não uh? Tu volta as minhas sabrancelhas. aí, isso é o Ah! É. Ai, não sei de se onde vai tocar. Pô. Tá, tá. Aí, tem que entender. Boas. <risos> Calma, não tem problema. Tá? Boas. Ah, estás está-se para teres poluição. <risos> ah. Ai, nossa. Três raças de cães começadas com o outro apé. O quê? É? Pitbull... Uh... Não sei. Só sei Pitbull. Por Porsche, não peça, Pudam, Pincha, não peça. Ah, não, sabia, na cara, ah, não, não, oh, fuck, ah, não, não. Ok, aliás, toda esta aqui, por Ah, pá, mas sei o que falar. Ah, ah, Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, meu cabelo! Agora não cortou o cabelo. Não, tirei tem, é um cabelo. Oi, não. Um ai, a Eu comecei a leitada. A Ai, meu. 10 de cor verde. Uh, pepino, alface e... Com roxa. Com roxa na não velo, é roxa. Eu não sabia. Como é que, é. que aquilo? Espinafre. É o que, eu de que eu broxos. Broxos, é isso, é A é é é é Assim. <risos> é? Prende o é, para, para manter. Tem que também, é Ei, ei, ei! É para aprender. Para aprender, pode fazer isso. Está perto, é? mais uma volta. Não, não. Eu posso fazer isso. É isso. Ah! Ai, ai, ai. É <risos> <risos> que, que eu não consigo ver se está com a luz olhos É a luz... Que vez é a posição... Ah, what the fuck? Ah, é que eu não consigo ver se é muito azores Tens fixe Eu nem sei, tens tá. fixe Três profissões conversadas de letra J J... Uh, jardineiro... Uh, Gertrude Confiança, Gertrude é confiante Diz o três. <risos> <risos> jardineiro... Juiz hmm. e jogador. Jogador de Jogador de Não. Ia. Ah, obrigado. Estou a voltar Vai andar um no Ai, que Olha bem excelente É que Estás com é assim, é Três cantores de funk uh, MC Kevinho, uh, MC Davi, acho que é assim que se chama, e Piroca Piroca <risos> <risos> <risos> <risos> não é funk? Não é uma coisa, eu não sei, cantores de funk, essa Tantos! Pontesta... O que é que tu sai em <risos> não? em Brasileira? Conheciste? Três cantores de música clássica? Eu também não sei <risos> <risos> Ah! Ah! Yeah. Ah! Uh. Aí, aí, um ai, ai, com um Ai, ai Você é que é? Tá, ó Ai, eu não vou vejo nada Cuidado com essa merda E pronto, só morais <laughs> Parece <risos> que, é que eu me aqui, frânia, é? <risos> Espero que tenham Não se esqueçam de não fazer isto em casa. Partilhem este vídeo para chegar às... 69 visualizações. É isso. Miguel, perfeito aí. Fiquem bem até com próximo vídeo. Pessoal, não vou fazer mais isto. Fiquem já a saber, que eu não sei, dependendo do feedback. Fiquem bem e... Fui! <risos>